Bom dia, senhores Hoje estou gravando do celular Então vai ter algumas variações O dia está bem ensolarado Acho que vai ficar ensolarado Eu queria cortar meu cabelo Mesmo que eu já não tenha muito Acho que quando começa a crescer na lateral e aqui Começa a me incomodar Então encontrei um cabeleireiro que eu nunca cortei Na vida <risos> E vamos com ele Com ele, porque estava barato e eu sempre cortei no Brasil com a mesma pessoa. E aí quando eu vim pra cá, eu testei vários cabeleireiros. Então às vezes sai legal, às vezes não sai legal. Tudo isso porque... Por questões de comunicação. Ui! Eles cortam muito bem aqui cabelo, mas eu não consigo me comunicar em, por... em polonês como eu quero. Então eu mostro uma foto... E o que vier da foto, veio da foto. Então agora a gente vai ali nesse. chama Hair Care Cuidados com o cabelo. E eu vou cortar. Só que eu não vou gravar lá, né? E é bem próximo aqui. Olha que lindo. Ai, não vai dar pra ver. Mas as flores voando ali, ó. Nossa, esse, esse parque tá matagal. Então é isso. Eu espero estar indo no lugar certo. Porque no mapa aparece uma coisa e depois é outra. Então, então não sei. Eu já fiz isso também, de ir num local, não sei. E aí eu tive que voltar. Não, eu, eu marquei uma. Um Cortar-cabelo com um, um, um local. E aí eu fui nesse local, sentei, esperei. Aí eu falei, é, aqui não é o, sei lá, o José. Aí eles, não, aqui é o João. Aí eu. Puts. aí levantei, fui não, aí fiquei lá e eu falei posso cortar? aí eles podem ou seja, me encaixaram mas é que aí não pode, né? não é legal isso enfim, olha aqui eu fiz umas fotos aqui tava cheio de aquelas rosinhas, sabe? tava bem rosinha é isso vou cortar cabelo depois a gente se fala Vejam essa imagem do antes E aí vamos ver se vai ter um depois É que não muda muito, né? Mas eu quero dar uma cortada não... Tô cansado já E eu não tomei café ainda, então tô saindo de jejum E é isso, tchau! Espero que não esteja muito barulho Tchau! Bem, dizia que era aqui Mas não é acho que é aqui, é, parece ser aqui, vamos ver, é, olha como ficou, era isso que eu tava procurando, consertar, ai, mas a minha barba tá torta, nossa, dá pra ver, aqui tá pra baixo e aqui tá pra cima, mas tudo bem, não vou... Na verdade, na hora que ela foi fazer o um negócio assim, ela deu uma encavada aqui com a, com a maquininha. Aí arrancou um pouco do pelo. Aí eu falei, ai, minha barba. Mas tudo bem. O local é bem simples, é meio que pré-montado assim, sabe? É, e é normal, eu já vi outros locais aqui na cidade assim, meio pré-montado. Geralmente a galera não fala inglês. E aí... E aí é isso, você vai na luta, né? Você vai falando as palavras que você conhece Nossa, só cocô aqui no chão Você vai falando as palavras que você conhece E, e às vezes dá certo Às vezes não dá Hoje deu certo, olha é, Só que eu não vi o fundo Então eu não sei como ficou atrás Mas tudo bem, não ligo, né? Então agora eu vou pra casa Vou tomar meu café eu realmente não tenho nenhum plano hoje. Eu preciso descansar, real, assim. É porque o sono também faz parte do processo. Ah, impossível gravar aqui. O, o sono também faz parte do processo, do detox. E eu sim... E eu sinto que eu não tô dormindo, porque hoje é sábado e eu acordei se sete horas e eu queria estar dormindo, mas enfim, tô indo pra casa e aí eu vou pensar no que fazer, tá? Talvez eu vá pra um parque, beijo! Olha que linda essa visão, não é bonito esse, esse para todo sempre aqui? Ah, eu acho tão legal! Imaginaria eu sem camiseta? Hum. Na internet. Vou normalizar isso. Sério. É difícil aceitar pra mim esse processo. Um, mas vai ter que ser na marra. Vai ser na marra. Esse negócio, o, o processo de auto-se amar da forma que você está. Da vergonha, da vontade de chorar, da todos os sentimentos que você não quer. Mas se você não tentar, no caso eu tô falando de mim, se eu não tentar, não vai acontecer. Então eu vou tentar e vai ser na marra. E vocês vão se acostumar com esse corpinho aqui. Vamos começar só pela parte de cima. <risos> Bem, fizemos mais um suquito e... É o que tem pra hoje. Até agora o um momento. Nossa, a câmera do iPhone é muito melhor que a minha câmera, né? Pá, guria, olha isso. Hum. O problema é passar toda essa porcaria depois. Mas tá bom. Vou... Preciso arrumar essa bagunça aqui. Tá um lixão. Não tá um lixão, tá... Bagunçado. Acho que hoje à noite eu vou tentar separar as coisas nos potinhos que eu comprei. E é isso, eu ainda tenho que preparar minha proteína da manhã Eu tenho comido ovo todos os três dias Hoje eu vou comer camarão Ou eu como amanhã? Não, vou comer hoje Ou, ai, não sei Enfim, tá bom, tchau Acabei de parar pra vocês, eu não sei se o YouTube deixa eu ficar tacando corpo pra fora Mas enfim, hoje eu quero testar isso daqui que Eu comprei ontem no mercado de uma marca chamada Maxter O que que acontece? Fica muito mais fácil pra gravar os vlogs se for pelo celular Só que demora muito pra passar Porque a Apple agora lançou coisas assim, ó Então aqui é uma entrada tipo C Que é dos carregadores, geralmente, da Samsung E o Lightning, que é do, do computador... É, das coisas da Apple Só que aí... O meu computador não tem essa entrada Porque o meu MacBook É... Não tem essa entrada, basicamente então, eu tive que... Test... Pensei que funcionaria eu comprar, né? Eu emprestei um cabo de um amigo para ver se funcionaria. Não funciona. Ou seja, mesmo que você use outros, carreg... outros cabos de... da Apple no novo celular, eu tenho um iPhone 12. Não funciona. Basicamente, não funciona. Ele fica ligando e desligando. Tipo, fica conectando e desconectando. Então, qual que seria a solução? A solução seria comprar um novo MacBook, sabe? Essa é a solução visual que eles têm. Ou a gente vai ter que adaptar o que a gente tem com as gambiarras do mundo. Então, eu paguei R$7,00, eu acho. Então, tem essa entradinha, certo? Que é uma entradinha... Pra, como se aqui fosse Mac e aqui um dispositivo... É, USB E aqui Vamos colocar esse Que conectaria no computador Ok E vamos conectar no Mac Vamos orar para que não exploda E tô pau. <risos> então primeiro colocamos no Mac No computador E colocamos no celular Quando que eu sei que funcionou? Confia. Oh! funcionou, vamos brindar. Hum! Oi, pessoal, parece que nada mudou desde o último vídeo, mas a gente vai fazer mais uma saladinha, tá? Uh, deixa eu tirar isso aqui daqui, porque isso não pertence a essa cena de hoje e isso também não. Uh, o que temos hoje para comer? A gente vai começar, como sempre, com os punhados de alface. Então, são três punhados de alface, ok, deixa eu tirar essa, ah, não entendi, três punhados de alface, só que aí eu vou alternar, vou colocar uma alface ali, vou colocar esse, an... como que é o nome disso? Endro, tá? Mais um punhado de alface... mais um pouco de endro e um outro punhado de alface e aí a gente vai jogar o resto do endro esse endro, ele tem um cheirinho mais forte, sabe? ele fica bem como fresquinho, vamos dizer fica mais fresco aí eu já descasquei e lavei essa cenoura depois das cenouras adicionadas lá, nós vamos fatiar assim o abacadinho. Eu ia fazer dois é, dois abacates, Eu ainda estou pensando se sim ou se não. Bem, então vamos dar uma apertada nas nozes assim, uma dar uma quebradinha, tá? e aí a gente vai colocar a maioria das nozes aqui no canto tô fazendo isso tudo de olho, tá? e aí, dá uma só picadinha na... ui, caiu uma lá atrás assim, no canto e jogar elas aqui aí pra tirar bastante o suco do limão você rola ele assim na bancada e aí você joga o limão por cima. que você quer? Caiu uma semente aqui. Semente não legal. Que difícil pegar. Ó. pote é muito grande. salada nem tá sendo vista aqui dentro. Então é isso. Vamos comer. Uh! Smatinego! Smatinego é o que você fala quando você vai comer alguma coisa. Smatinego! Acho que vai ficar ruim o quóculos, vai, né? Oi, pessoal, tudo bem? É, tava editando o vídeo aqui, já são 10 h 16 e eu vou, não vou gravar a última parte hoje, mas você pode conferir lá no primeiro vídeo, tá? Uh, eu tô bem cansado, eu fiquei o dia inteiro editando foto pra... eu tenho umas fotos pra editar e eu fiquei assistindo TV, tô assistindo The 100 ou 100, né, em português. Mas queria só dizer tchau. Então se você quiser ver o último smooth que eu fiz, você corre lá no primeiro, no segundo vídeo uh, que eu postei já essa semana, você vai encontrar. Tá certo? Uh, também tem um outro ponto que eu queria só finalizar aqui sobre isso de eu estar sem camiseta e eu não ter essa coragem e tudo mais. Isso não é uma coisa nova. Isso sempre me acompanhou, sempre, desde pequeno, eu sempre, sempre nunca gostei de ficar sem camiseta, eu digo, desde pequeno, depois que eu comecei a engordar e tudo mais, uh, isso realmente me traz uma vergonha, mas eu, eu entendo que, além, existe esse negócio de aceitação, existe o seu amor próprio, mas não é na mesma velocidade que todo mundo sente isso, e eu não vou me pressionar por nenhuma... Uh, coisa que me faça acelerar esse processo sabe eu acho que para sair dessa concha demora hum. muito tempo e eu sei que parece que esse detox vai resolver a vida de a minha vida de uma forma eu vou me sentir bem depois disso e tudo mais vou me amar mas eu sei que não é isso sabe mas eu estou passando um processo de experiência Eu estou passando uma coisa que eu quero tentar, e tentar me normalizar e ficar sem a camiseta é, é bem difícil, mas eu quero tentar, sabe? Então, então é isso. Então tá! Eu vou finalizar o vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu acho que não vai ter vídeo, tá? Eu tô indo passear num, num local. Eu vou gravar, mas aí eu vou postar só na segunda-feira. Certo? Eu espero que vocês fiquem muito bem. Qualquer coisa, não deixem de comentar aqui os próximos assuntos que vocês querem ver. Alguma coisa que eu possa mostrar na cidade. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fiquem bem, um beijão. Tchau, tchau. <risos> e tchau!